Olá, um bom atalho a todos um bom início de noite é, eu sou o Pedro Moraes é, Ferreira Moraes, dono da ASLEAP e vim aqui comunicar a vocês que houve um imprevisto é, o meu material de trabalho tipo um conflito de navegadores né, e eu não sei qual foi o navegador que estava me atrapalhando e aí eu falava um pouco, um pouco sobre de mim, e dizer a vocês que eu não tenho humilhantes como muitos acham, porque você recebe muito e-mail, muita proposta, mas não acredito em tudo que você vê e nem o que você recebe.